Boa noite, irmãos, que acessam de casa mais um estudo da Palavra de segunda-feira. É com temor e tremor que eu venho hoje dividir o estudo e a Palavra dessa noite, mas também com muita honra de poder dividir a Palavra do Pai, aquilo que Ele ministra primeiro em nós, para que assim a gente possa transbordar a ponto de dividir a Palavra dEle. Eu peço então que você em casa, no momento ou quando você assistir e acessar esse vídeo, você possa fechar os seus olhos, para que juntos a gente possa orar por este estudo, por mim e também por você. Bondoso Deus, querido Pai, estamos reunidos aqui, Senhor, de forma online, para mais uma vez pedir que tu, Senhor, Perdoe os nossos pecados, meus e dos meus irmãos que acessam em casa. Pai, não é nada sobre mim, Senhor. É tudo sobre Ti nesta noite, Pai. Que a voz da Betina se cale e que a Tua voz, Senhor, use a minha boca e use em mim um canal, Pai, para acessar os corações. Senhor, eu te peço que nesta noite alargue as tendas traga entendimento que vem do alto e faça com que sejamos cheios do teu Espírito Santo. Rendidos a ti e ouvindo a tua voz somente. Pai, nesse momento calamos a voz do medo, a voz da angústia, a voz da rejeição, Pai. Neste momento, Pai, pedimos que só tu fale e a parte humana na gente se cale. Em nome de Jesus, Senhor se tu não estiver aqui nessa ministração, eu também não quero estar, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nessa noite eu gostaria que a gente pudesse abrir em Mateus 4. Enquanto você pega a Bíblia, eu vou te dar um pano de fundo. Jesus, ele havia sido batizado, cumprindo aquilo que havia na palavra anteriormente. Foi foi batizado por, no, Rio, no Rio Jordão por João Batista. E após isso, no 4, nos fala sobre a tentação de Jesus. Uau, profundo. E eu vou ler com, com você. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse se és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito. O Senhor teu Deus adorará e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e os serviram. Uau! A tentação, irmãos, ela é uma realidade que todo aquele que crê ou não crê em Deus, em algum momento da sua vida irá passar. Não existe ninguém neste mundo que esteja imune à tentação. Pois até mesmo Jesus, o homem perfeito, divino, encarnado, foi tentado. A resposta à tentação não é, portanto, como lemos na palavra, negá-la, mas enfrentá-la à luz da palavra de Deus. A tentação de Jesus ela é uma narrativa que nós encontramos nos três evangelhos sinóticos. Em Marcos 1, de 12 ao 13, ele apresenta apenas o fato. Mas em Lucas 4, do 1 ao 13, ele tem uma riqueza de detalhes tão grande quanto em Mateus, e ela representa exatamente a luta que eu e você vivemos todos os dias contra o mal, expõe um reflexo das batalhas diárias que a gente enfrenta, onde no nosso caso, muito diferente de Jesus perfeito, a gente coleciona tropeços em cima de tropeços e muitos de nós chegam a dar a vazão aos pensamentos que, nós estou destinado realmente ao fracasso. Por quê? Porque nós damos voz a Satanás. E onde o pecado muitas vezes ele vem disfarçado de bem, de coisas boas, de coisas que não nos parecem revestidas ou, enfim, escondidas de mal, a gente dando vazão a esse disfarce, somos convencidos a pecar. Afinal, Satanás, ele é algo real. Sabe que bem antes da minha conversão, lá atrás, por momentos eu poderia até pensar que o diabo fosse algo como as fantasias de... Fantasias de carnaval, enfim, que tem aquele chifre, um cajado na mão, aquele rabinho. Então, não, talvez não parecia ser real, mas porque eu não tinha o um entendimento. Mas Satanás, ele é o pai da mentira. A palavra nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar os teus sonhos, ele veio para roubar a tua esperança, ele veio para destruir a ti e a tua família. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo ele anda como um leão, rugindo em volta, buscando alguém. Ou alguma vazão, a algo que ele possa devorar. Sede sóbrios e vigilantes, tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, perdão. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você pode não o ver, mas o trabalho dele ao nosso redor, ele é real e palpável. E o apóstolo Paulo diversas vezes em suas cartas, ele nos alerta para o fato de que Satanás está sempre lançando ciladas contra as nossas vidas. Por outro lado, o texto base desta noite de Mateus 4, ele nos traz o próprio Jesus, homem santo e perfeito sendo tentado. A palavra nos diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Exatamente, a palavra nos diz que o Espírito o levou ao deserto, não que Deus seja o mentor da tentação. O seu propósito era derrotar para nós, para os nossos olhos, o diabo na humanidade de Jesus. A palavra tentado nesse contexto no original grego que eu pesquisei, significa tentar fazer uma experiência, um teste, pôr alguém ou alguma coisa à prova, ou seja, o Espírito Santo ele conduziu Jesus ao deserto com o objetivo de mostrar para os seres espirituais e humanos a todos esses mais de dois mil anos, como se comportou o Filho de Deus.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 suportar, uau, é a palavra do Senhor nos dizendo que Ele não vai permitir que tu seja tentado se alicerçado nele, tu não serás tentado mais do que a tua estrutura aguenta, isso é para mim e isso é para você a palavra nos diz que após 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, não é um jejum comum como nós Geralmente fazemos como corpo ou no nosso secreto é um jejum de 40 dias e 40 noites. E é aqui que o tentador testa as três principais áreas da existência humana: as necessidades básicas: a identidade e o propósito, a ganância e o poder. Perceba que Satanás usou a fraqueza de Cristo, da carne como primeira tentativa. Porque ele sabia que Jesus estava fisicamente debilitado. Porque é o que a palavra diz. Após, uh, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Como é conosco, irmãos? Quando estamos fisicamente debilitados, como nós respondemos? Quando eu estou querendo desistir da vida, como, a gente, como é que eu respondo? A carne, as respostas que eu dou à carne, é porque a carne nos faz promessas fáceis, mas vazias. Assim, tornando-nos muitas vezes escravos nos nossos desejos. Os vícios, os principais, os vícios, nos afastam do Senhor. E isso leva a gente à destruição. Eu sei que nessa noite eu falo para irmãos maduros, porque aqui, de forma madura, nós estamos buscando as segundas-feiras expandir a nossa mente no Espírito, renovar a nossa mente, como Paulo diz. Se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, mesmo que Satanás tenha provocado Jesus. Se és filho de Deus, manda que, estas pernas se, que essas pedras se transformem em pães. É o que ele diz aqui. No 3, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus diz, está escrito, trazendo o texto de Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Jesus cita o livro de Deuteronômio 8, 1 ao 3, se você quiser anotar. E ele diz o seguinte, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre o juramento a vossos pais. Recorda, Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Você pode dar um amém e glorificar o Senhor? Porque a palavra dele é viva e verdadeira e ensina você e eu como que nós podemos revestidos do poder que vem do Pai a passar os desertos e enfrentar as tentações. Talvez você se pergunte por que comer seria um problema? Provavelmente Satanás, ele queria tirar o foco de Jesus. Como ele quer tirar o nosso? Seu principal objetivo era tirar da alma do mestre o objetivo de permanecer fiel a Deus. Diferente de nós, Jesus não pecou. Ao, responder, ao Jesus, a Jesus responder está escrito, Jesus mostra a Satanás que ele está alicerçado na palavra viva do Pai, em obediência à escritura do Deus vivo, submisso, rendido e em obediência, buscando a consagração por meio do jejum e da oração, que está disponível para você e para mim. Num segundo momento, Satanás ele quer ferir a identidade e o propósito, está em Mateus 4, 5.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 se és filho de Deus, atira-te porque está escrito, Satanás ousou usar as palavras do próprio Deus para confundir Jesus, isso nos mostra o quão nós precisamos estar em, andando em obediência para que a gente seja sensível à voz do Pai e não ande no engano, Jesus diz não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, usando as palavras do próprio Deus, quer acusar Jesus. Quer mostrar a Jesus que está escrito. E Eu te pergunto de forma madura nessa noite. Quais são as tentações que te dão a vazão ao pecado e que tu esconde esse pecado no bolso a ponto de pegar versículos e transformá-los... Para que você possa ter uma consciência tranquila. Uau. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Palavras de Jesus. Perceba, o jogo do tentador é para colocar você no centro. E não o pai. Está com fome? Come tem promessas, desfrute-as, afinal tu é filho de Deus, olha Deus, tu vai fazer, porque na minha agenda, ali ó, domingo, esse mês, todos os domingos eu preenchi, todos os domingos eu fui no culto, isso não é viver em obediência, não existe essa, não existe essa agenda no céu. Não é para o pastor de domingo que a gente deve uh, satisfação, é para Deus. É a escolha que eu faço da forma que eu ando, que vai dizer quem eu sou. Porque se não, é o que a gente vai dizer para Deus, né? Tu faz Deus, porque se não, se não o que, amados? Nós vamos caminhando e achando que mexer na Bíblia é como se ela tivesse que me dar resposta para aquilo que eu quero. Eu busco num irmão, talvez, não, não sei como lidar com essa situação. Eu busco num irmão, talvez, uma resposta. E aquele irmão me diz algo contra o que eu queria ouvir. Daí eu vou no outro. Porque eu sei que o outro vai dizer o que eu quero ouvir. Porque afinal, o outro também não está andando em obediência. E assim a gente dá vazão ao pecado. E assim a gente cai. Sabe, lembre-se, promessas e milagres, na minha e na tua vida, elas não se manifestam sem um propósito. Talvez você queira uma promoção, talvez você queira um aumento, mas Deus sabe que se Ele te der aquilo no momento que tu queres, vai te destruir, vai te trazer morte. Deus... Ele não está num show, ministrar a palavra, buscar a palavra, estudar, estar alicerçado aqui não é um show, Deus ele não está brincando de te entreter ou me entreter, nós não estamos num circo, Deus é um Deus de relacionamento que só vai derramar sobre ti aquilo que for conforme a tua estrutura. Se serve para a hora de sermos tentados, serve para aquilo também da nossa caminhada, para as bênçãos. Porque senão vai te trazer morte. Nós não devemos pra, cair em práticas que tentam obrigar a Deus a fazer o que eu quero. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tu não vai te jogar para saber se terão anjos para te segurar. Isso é estar tentando. E ainda não satisfeito, Satanás ainda fala sobre um último, um último ponto que eu quero trazer. Ganância e poder. Mateus 4, do 8 ao 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei. Se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Uau! A última proposta de Satanás é sobre influência, é sobre te oferecer, oferecer a Jesus poder e riqueza. Eu quero ler também o que está em Lucas 4. Disse-lhe o diabo, dar te ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. E eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Quem deu essa autoridade a ele? Adão. Adão no jardim, ele deu esta autoridade a Satanás. E ao longo do tempo, nós vemos que dessa maneira... Satanás, ele usou essa estratégia e funcionou com muitos líderes, mas não com, não com Jesus. Esses líderes prostrados, e até hoje a gente enxerga isso de modo a olho nu. Líderes prostrados adoram todos os tipos de pecado. Eu não estou falando de líderes religiosos, estou falando do mundo inteiro em lideranças, em pais liderando famílias, mães, mulheres, adolescentes, adoram todo tipo de pecado que existe e está disponível no mundo, lembra que a gente falou lá no início do estudo, Satanás ele está como um leão rugindo, buscando alguém para usar de presa. E esperando tu adorar outras coisas que te afastem de Deus. Quem tu está adorando? De forma madura, pede que o Espírito Santo, ele olhe o teu coração. E tire de ti, como diz na palavra, e te mostre se há algum caminho mau. A escolha, ela é sua. A escolha, ela é minha. Sabe, irmão, quem tu tem adorado. Para quem tu tem dado culto. Para a internet, redes sociais, colegas do trabalho, a quem tu tem dado culto? Qual o poder que tu tens dado a outros que não a Deus? Onde tu tem alicerçado a tua vida que não a luz da palavra? Mateus 4,10, Jesus diz, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só, não diz assim ó, e também, e mais, e todo, não, e só a ele darás culto. Eu escutei uma ministração de um pastor que eu achei muito bacana e eu gostaria de dividir, que ele diz que a gente faz uma listagem na nossa vida, primeiro Deus... A família, ou enfim, a esposa, os filhos, e a gente vai listando os ministérios da nossa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus Ele não está nessa lista. Ele é a lista, Ele é o centro da lista, Ele é o centro da tua vida. Não existe como fazer uma comparação com Deus e as coisas da vida. É muito maior, é muito mais profundo. O que a gente precisa é estar alicerçado no Pai Criando alicerces seguros, profundos Buscando ser edificado no Pai Para que aí todas as outras coisas nos sejam acrescentadas É engraçado que quando o Pai colocou este tema no meu coração Foi antes do culto de domingo O último domingo onde o pastor Celso trouxe no culto sobre obediência, é lindo de ver como o Espírito Santo costura as suas palavras, se você não assistiu o culto de domingo, assista, sabe irmão, o plano de Deus para Jesus é porque Jesus veio para nos dar autoridade sobre Satanás, Livrando-nos do mal e perdoando os nossos pecados. Eu e você fomos comprados por um alto preço na cruz. Jesus, ele não flertava com o pecado nem com a tentação. Deixa eu só dar uma espiadinha, se eu espiar não vai dar nada. Não, Jesus não flertava com Satanás. Jesus era seguro, Jesus tinha autoridade dada por, por Deus. Sabe onde eu tenho autoridade? aonde eu conheço, onde eu estou pisando. Jesus, ele andava em obediência. Estava aqui em carne e osso, mesmo sendo santo, para provar para você que o plano de Deus, ele precisa se cumprir. E esse plano continua em você e em mim. Que sejamos cheios do Espírito Santo, rendidos e em obediência, maduros na fé, nós estamos andando assim, será que a gente pode dizer que somos de fato discípulos de Jesus? Porque ser discípulo é tu deixar de ser aquilo que tu era para ser parecido com Cristo, não são as nossas palavras que falam de nós, mas a forma como nós vivemos. Você está dando um testemunho de Cristo aonde você está? Quando Deus nos chama a ser discípulos, não é para que necessariamente estejamos aqui em cima, ministrando a palavra, mas é que sejamos discípulos, alicerçados nele, em todos os lugares onde nós andarmos. Nós somos a luz e o sal do mundo. É isso que Jesus fala na sua palavra. Resistir ao pecado e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Entenda, não, são, não somos nós que fugimos. Resisti ao pecado e ele fugirá de vós. Em Deus nós temos autoridade contra Satanás. Quando eu digo não ao desejo da carne, eu me livro da escravidão. E começo um processo de andar em santidade. Ela não é da noite para o dia. Ela é um processo em todas as áreas da nossa vida. Não é uma área que eu vou escolher para andar em santidade e obediência. É em todas as áreas da vida. Não é num caminho. É em todos os caminhos que eu escolher. Chega de viver como escravos. Depende de você. Depende de mim. Para que a minha história seja diferente. Fomos comprados por um alto preço do sangue de Cristo. Para que eu e você sejamos salvos. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, Glorifiquem a Deus Com o seu próprio corpo Glorificar a Deus Com o seu próprio corpo É em todas as áreas Da tua vida Sabe amados Nós fomos comprados E a história de Jesus Ela continua Em você Em mim para que sim Nós sejamos salvos Ande em obediência Peça que Deus sonde o teu coração e mostre a você se há algum caminho mal. Busque andar em santidade. Andar com Deus, não existe melhor escolha. Em nome de Jesus, que esse estudo possa ter frutificado no teu coração. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Amém e amém.